Começou ontem em Aragastas o um Seminário de Segurança Comunitária. Nós estamos com o Major, Major Elifas da Silva Alencar que é o comandante da PM em Aragastas. Ele vai falar para a gente sobre esse seminário que termina hoje na Câmara Municipal, a partir das 19 horas. Comandante, qual que é o objetivo desse seminário? Bom, o objetivo desse seminário é trazer a população para junto da polícia e ensinar essa nova filosofia de polícia comunitária, onde o cidadão passa a ser um fiscal para a Polícia Militar e ensina como ele não ser a vítima fácil. Essa é a nova mentalidade que está em Goiânia e que está sendo implantada em toda a Polícia Militar do Estado de Goiás. É, o seminário é hoje, termina hoje, a partir das 19 horas. Qual é, que é o e, tema a ser abordado hoje? Isso. Hoje teremos algumas palestras sobre direitos humanos. Correto. E a palavra do nosso comandante regional, o Coronel Almeida Coronel Almeida, é, é... ele fica lotado onde? O comando e, regional é a sede onde? é A sede é em Poral, sétimo comando regional É o comandante da nossa região Que começa de São Luís de Muitos Belos e termina aqui em Aragarças Correto Outro assunto, Major É que a PM fez uma operação especial esses dias em Aragarças Qual foi o resultado? Bom... Foi realizada a operação dia 1 e 2. De novembro. De novembro, sexta e sábado passado. Sendo que dessa operação, no primeiro dia na sexta-feira, nós aprendemos uma arma de fogo, algumas porções de entorpecentes e foram presos dois indivíduos usuários de droga mais um que estava armado sendo que esse cidadão que havia adquirido essa arma havia nos relatado que ele iria usar para ir atrás de outro bandido então com essa operação a gente tirou de circulação uma arma de fogo e evitou o homicídio em nossa região correto, muito importante né Outras operações igual esta, está sendo planejada? Sim. Serão realizadas temporariamente algumas outras operações. Mas isso de acordo com a nossa necessidade junto com a comunidade. Estamos nos aproximando e inopinadamente nós estamos realizando outras operações para conter aí, o índice de uso, de entorpecentes e furtos da nossa cidade de Aragás. Beleza.